Seguir as orientações não é só ouvir e comparar com o que você faz. O que você faz é resultado do que você é. Se não está bom, não é comparar e impor uma condição ou um comportamento contra a sua vontade. É compreender que essa vontade está corrompida Há uma corrupção natural da autenticidade Essa corrupção ela faz com que haja uma fragmentação da perspectiva E esses fragmentos eles entram em conflito a tentativa de agir por imposição ou compulsão gera, por sua vez, esse estado de caos psíquico. Não há necessidade de agir dessa forma, uma vez que você não precisa entrar em conflito com você mesma. Não existe conflito consigo mesma. As ideias não precisam ser escondidas, ou a sinceridade não precisa ser corrompida. Nós somos infantis, todos nós somos infantis Então, ficar em silêncio com as suas ideias por medo de ser punida Mas já agir fora da autenticidade Faz com que você se torne uma pessoa corrupta E essa corrupção gera por sua vez um estado de Autocancelamento Isso é um dano à sua vida isso é um uso do seu tempo que, a meu ver, é triste, é desnecessário. Pois, quanto mais tempo passamos brigando, mais tempo nós não passamos vivendo. Vivendo em paz, serenidade, equilíbrio. E é isso.